A verdade contextual é parte da percepção e habilidade de perceber e conceber a realidade alheia conforme a visão e conforme a própria conformidade do que para você e para o que é você é a percepção de mundo e a percepção do mundo do outro, a fonte, a forma o formato, as ideias e como o outro descreve e até mesmo o que o outro descreve sendo apenas o que ele deseja expor conscientemente também, não conscientemente devido a carências e dores que só ele viveu todo esse contexto e essa percepção contextual gera por sua vez um mundo superficial e padrão superficial que por mais que os interesses e os desejos sejam os melhores e a virtude esteja disponível para ser seguida estar desvirtuado perante aos supostos benefícios a curto prazo de atitudes moralmente questionáveis parece ser o mais indicado naquela pequena ação Pois ilusoriamente é a decisão mais fácil Mas é com essa mesma facilidade Que algo não sustentado Por meio da lógica, da razão e da honra Se desfaz E decai sobre si mesmo Destruindo aquela ilusão E aquela percepção de mundo Pouco verdadeiro Pouco sincero Pouco Instrutivo Logo Se nota uma percepção de culpa, como se o tempo tivesse sido perdido, como se você tivesse feito o melhor e de fato fez. Mas é como se o melhor não fosse o bastante. Mas na verdade, o melhor é o bastante. Mas é o melhor em sinceridade. É o melhor com os medos, é o melhor com os receios, é o melhor. Sem a necessidade de repreender e prender esses medos e receios. É o melhor sem a necessidade de vivenciar fora da sua realidade o contexto social. E aprendemos infelizmente tarde. Aprendemos muito tempo depois a utilidade da sinceridade, da veracidade, da forma de se ver em verdade. E a maturidade... E os machucados que vêm com a maturidade... Por causa dessas ilusões e dessas vivências... Mal fundamentadas... É muito cara... É um preço muito caro... É uma condição inflacionada, desnecessária... É uma não virtu virtude... É uma vida não virtuosa... Então você que mente... Você que mente para si mesmo... Mente para o outro... Você que vive de maneira a não ser sincero consigo mesmo Seja a verdade Não fale a verdade, não vislumbre a verdade Não busque a verdade como modelo Seja a verdade Seja o ser vivendo E ver esse ser vivendo do seu jeito é a sua verdade Ser verdadeiro ser sincero a humildade não é você engolir o seu orgulho e cair diante dele a humildade é você em respeito se curvar em cumprimento e saudar a si mesmo porque mesmo diante de tantos aspectos de dificuldade, traumas e dores você ainda tenta fazer o seu melhor que todos nós, independente do contexto, independente da situação, tentamos fazer o nosso melhor. Que você seja o seu melhor. Em paz, em verdade e em respeito. Até breve.